Uma vez que a sintaxe de uma certa lógica tenha sido bem definida, é hora de começar a pensar no significado desses símbolos. As duas maneiras mais conhecidas de abordar o problema do significado são a semântica formal e os sistemas dedutivos. Informalmente, um formalismo dedutivo pretende fornecer um caminho para uma argumentação que nos leve... A partir de um conjunto de premissas, por nós assumidas, até uma conclusão. Há ah, na literatura uma grande quantidade de estilos pelos quais esses formalismos dedutivos são apresentados. Tais estilos diferem pela qualidade das regras por eles envolvidas. Quais são as regras por eles manipuladas? Tipicamente, o estilo axiomático, tão antigo quanto Euclides, e no século XX bastante divulgado por David Hilbert, tem foco nas fórmulas, algumas das quais são escolhidas como sendo auto-evidentes, a saber, axiomas, a partir das quais usamos um conjunto de regras para derivar outras fórmulas. Os dois próximos estilos sobre os quais eu gostaria de falar... Foram formulados por Gerhard Kensen, em 1934. O estilo de dedução natural Pretende capturar o estilo de argumentação Dos próprios matemáticos na linguagem natural Na linguagem semiformal usada pelos matemáticos. Em ambos os estilos kensenianos Há um foco muito importante Na manipulação dos contextos Especialmente apropriados para a captura do raciocínio hipotético. Mas, enquanto na dedução natural, esses contextos muitas vezes são implícitos e o foco é colocado na conclusão, o cálculo de sequentes é uma forma mais geral de abordagem ao mesmo problema, no qual ambos os lados, premissas e conclusão, recebem igual atenção. E as regras estruturais envolvendo esses sequentes, são separadas das regras lógicas e podem ser tratadas assim com muito mais flexibilidade. Um outro estilo muito popular na literatura, devido à facilidade com a qual nós aprendemos a usá-lo e trabalhar com ele, é o chamado método de tableaux, assim mesmo em francês. Em português, às vezes, ele é chamado de o método das árvores de refutação, Justamente pelo seu foco na noção de refutação. De maneira mais geral, os tablets podem ser pensados como se fossem um cálculo de sequentes de cabeça para baixo. Outro estilo que é importante mencionar é o chamado método da resolução. Embora seja pouco amigável para o uso por humanos, é especialmente apropriado para usos computacionais. Alguns exemplos notáveis de aplicação do método da resolução são o Prolog e a maior parte do sistema de demonstração assistida, pelos quais é possível mecanizar a matemática. Os estilos de formalismo dedutivo não param por aí. Há muito mais coisa no mercado. Coisas como display calculus, nested sequence, calculus of structures, deep inference, e assim por diante. As principais diferenças entre os diversos estilos de formalismo dedutivo são, na realidade, práticas. O estilo axiomático, por exemplo, com o seu foco nas fórmulas, permite capturar de maneira muito simples a noção de consequência típica do sistema de dedução. Apesar da sua proximidade conceitual com a noção de consequência lógica, o estilo axiomático frequentemente é um dos mais difíceis de se usar na prática, pois é difícil mecanizar essas demonstrações, que acabam exigindo muita inteligência por parte do usuário. O sistema de dedução natural, que de natural tem a sua conexão com a linguagem natural, estão de fato muito próximos da forma como os matemáticos costumam argumentar nos seus textos. Por isso, até mesmo em assistentes de demonstração mecanizados, esses sistemas às vezes são usados. A flexibilidade oferecida pelo cálculo de sequentes certamente é um dos seus pontos de maior atratividade. O método de tablôs tem como principal atrativo a facilidade pela qual ele pode ser ensinado para um novo usuário. É muito fácil mecanizá-lo, é muito fácil explicar como ele funciona, é muito fácil usá-lo para produzir demonstrações e muitas vezes também para produzir refutações. Uma demonstração é uma refutação falhada. O problema conceitual de usar o método de tablôs para ensinar a trabalhar com sistemas dedutivos é de que, muitas vezes, o estudante acaba não conseguindo perceber bem a diferença entre o formalismo dedutivo e a semântica a ele associada. Enquanto isso, o método da resolução provavelmente é aquele que tem maior conexão com aplicações computacionais. E outros métodos, cálculos ou estilos de formalismo dedutivo podem ser perfeitamente mais apropriados dependendo do tipo de aplicação que temos em mente.